Olá, me chamo Monique. É, eu sou micropigmentadora. Trabalho né, há muito tempo com essa técnica e resolvi acrescentar algo mais na minha vida. Resolvi crescer mais no meio dentro da micropigmentação. Resolvi fazer a camuflagem, resolvi fazer é, micropigmentação labial para poder acrescentar algo mais para meus clientes. Para eu poder crescer no meio dessa área, porque a gente deve investir em nós mesmos e dar o melhor para nossos clientes então eu quero aqui estar falando com vocês para que vocês investam em vocês mesmos, para que vocês venham crescer, para que vocês não tenham medo do maior da sua vida, para vocês se dedicarem a fazer o melhor para vocês e para a sua cliente então, aí eu, hoje eu fiz o curso eu fiz um investimento, um investimento para a minha vida, um investimento para que eu pudesse crescer. Então hoje o, o curso com a Fernanda Noima me fez abrir várias, várias, várias, várias amplitudes para eu poder trabalhar é, micropigmentação labial, é, micropigmentação é, camuflagem, então assim, vale muito a pena a gente se dedicar a isso, fazer nossos investimentos, para a gente poder fazer o melhor para nós mesmos, profissionais e para os nossos clientes. Então, invista, invista nos seus sonhos, nos seus projetos, nunca desista, vem e faz o curso, porque é maravilhoso para a sua vida e com Fernanda Neumann.